Fala galerinha mais gozante do Youtube, tudo bem com vocês? Olha o Robson da farmácia aqui de novo. O cara que já passou por situações mais constrangedoras no sexo, já cheguei até mesmo a ficar de pau mole na presença da minha gata, por conta dessa maldita ejaculação precoce. Hoje, graças a Deus me sinto um homem feliz 100% curado, graças a tratamento de qualidades eficaz, com essas frustrações da vida me especializei no assunto, como eu disse no vídeo anterior, tenho experiências no ramo de farmácia e isso me ajudou muito a buscar tratamento de ponta. Com tantos traumas e decepções, posso falar claramente do assunto. Bom meu caro amigo. Se você está assistindo esse vídeo é porque, assim como eu, você com certeza está passando pelo mesmo problema e o assunto te interessa. Então bola pra frente que atrás vem gente. Hoje, quero trazer pra você uma sacada muito top. Fica aqui comigo até o final desse vídeo. Você não vai se arrepender porque de hoje em diante a sua vida pode mudar completamente, isso mesmo. Depois dessa parada que vou te mostrar a sua maldita ejaculação precoce pode chegar ao fim. Então meu caro, já vai metendo o dedo no botão. Se inscreve no canal. Acione o sininho. Dá aquele like gozador, deixa seu comentário abaixo do vidro. Você sabia que o último dia 6 de setembro de 2019, foi o dia mundial do sexo. E não venha me dizer que sexo não combina com cerveja, ok? A dica de hoje vai para uma tradicional mistura da cerveja caracu com ovo de galinha da Angola. Sim, com ovo de galinha da Angola. Bom, se você já ouviu falar dessa bebida, ok? Agora se você não conhece, não fique de boca aberta meu amigo. Fala-se dessa mistura desde meados de 1959, sempre relacionando com um potente afrodisíaco para ereção e de combate à ejaculação precoce. Existia na mesma época até uma propaganda sobre essa mistura por reta, claro que naquela época o comercial não destacava claramente os devidos fins, porque se tratava de assunto imoral, mas desde então já era conhecido como tal mistura. A caracu é uma cerveja escura forte, muito tradicional no Brasil e no mundo. Ela foi lançada em 1899, seu sabor tem fortes aromas de maltes torrados e café. Ela tem uma fama de ser forte por não ser filtrada, e é muito comum ela ser turbinada com outros ingredientes como amendoim, mel, açaí e até Coca-Cola, além de outros ingredientes. Então não perca tempo, faça sua mistura afrodisíaca bombástica e depois comece a meter gostoso na sua nega. Então tome-lhe a receita meu mano. Coloque a gema e a clara da galinha de Angola numa vasilha para examiná-lo se o ovo está em perfeitas condições. O cheiro deve ser neutro, com leve predomínio da gema. A clara deve ser transparente, jamais escura. Coloque o conteúdo de uma lata ou garrafa (355 ml) de caracu gelada no liquidificador. Adicione o ovo inteiro, sem casca. Tampe o copo do liquidificador, mas mantenha a abertura central aberta para evitar o efeito champanhe. Bata a mistura por um aproximadamente 30 segundos. Está pronta para servir. Agora é só cair para dentro e saborear essa mistura. Lembrando, meu amigo, esse método não é a cura definitiva do problema e sim uma ajuda extra. Assim como eu, você já deve ter feito de tudo para acabar com a ejaculação precoce. Já fiz coisas que até Deus duvida. Depois de tanto sofrimento, encontrei o protocolo para o meu problema e a cura definitiva da ejaculação precoce. E se você está em busca de um protocolo como esse, você está no lugar certo para resolver a cura definitiva? Vou deixar um link na descrição do vídeo. Dá aquele clique lá com a certeza que chegou o fim do seu sofrimento. Irmão. Não sofra sozinho, homem. Clique logo no link que está na descrição desse vídeo e faça logo a sua inscrição no revolucionário protocolo avançado contra a ejaculação precoce. Assim como eu e muitos homens pelo Brasil afora.